Bom, aqui eu vou dar uma outra sugestão, tá? Que vocês podem estar fazendo. Aqui eu tenho que ter 30 pontos, ver, tá? Então, se caso no seu der um a mais, como deu aqui na outra manga que eu fiz, ok? Então, eu vou mostrar para vocês. Bom, aqui eu mostrei para vocês como eu fiz, né? Agora eu vou dar outra opção para vocês então por exemplo eu chego aqui tá então falta mais um do meu leque né e aqui embaixo já começo essa parte que fica debaixo do braço tá então aqui eu vou fazer ó na argolinha seguinte um ponto alto sem terminar tá e aqui no seguinte eu faço a mesma coisa um ponto alto sem terminar e arremato ok então aqui eu já comi aquele ponto tá então aqui ó na argolinha seguinte eu faço o meu ponto b normalmente tá aqui assim ok e aqui eu termino tá fechando na terceira correntinha com um ponto baixíssimo então fica certinho então quando eu for fazer a segunda carreira eu chego aqui eu faço ponto B, aqui eu vou pular tá e aqui eu faço o ponto V, tá bom? E agora eu vou mostrar a minha blusa, tá? É, como ela está? A minha blusa que eu já terminei. Então olha só, esta é a pala que eu estou fazendo para vocês, né? A blusa que eu estou fazendo para vocês. Aqui é uma manga, tá? E eu estou fazendo a outra que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Então tá certo. Olha só. Aqui na minha manga eu fiz a blusa exatamente com todos os pontos e tudo mais igual, né? Só que aqui embaixo na manga essa da minha blusa não deu problema. É isso que eu achei estranho, porque eu fiquei procurando por que, que eu errei ali, né? O que que deu errado ali? E o pior que eu fiz, refiz, desmanchei, pensei e não vi nada errado. Eu olhei para minha blusa, né? eu vi que eu fiz exatamente como eu passei pra vocês e aqui deu 30 lex certinho né não sobrou nenhum não faltou nenhum e tá tudo certinho deus 30 ponto ver olha só quantas argolinhas eu fiz aqui embaixo do, do braço uma duas três quatro cinco seis vou pegar a minha pala aqui eu vou mostrar pra vocês aqui ó, quantas argolinhas eu fiz, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, tá aqui, eu comecei terminei da mesma forma como eu fiz na minha, né, e por que deu errado? Não faço a mínima ideia, então, caso a sua não der 30 pontos B. Vocês têm as duas opções que eu passei para vocês em consertar, OK? Então agora para fazer a parte do corpo. Eu vou mostrar aqui um pedaço para vocês, tá? Então vai ser exatamente igual como eu fiz a manga. A primeira carreira das argolinhas, a segunda com, né? Com essas diminuições aqui, se vocês quiserem a blusa mais larga, é só não fazer, tá bom? Aí ela vai ficar bem larga, a soltinha, né? Bom, aí vocês que sabem, tá bom? Se quiser fazer um com aumento, é desculpa. Um sem, é, sem a diminuição, outro normal, um sem a diminuição, intercalando, vocês podem fazer também, tá? Então aqui vocês vão fazer quatro carreiras, né? É de ponto V. Depois vocês vão fazer esse ponto fantasia aí. Vocês vão intercalar, tá? Quatro carreiras de ponto V, mais o desenho, quatro carreiras de ponto V, mais o desenho, tá? Esse outro desenho aqui, ok? Então aqui para começar, eu vou começar exatamente do jeito que eu comecei a manga, tá? Eu vou começar por aqui tá pra deixar escondidinho o, o início tá então aqui ó no ponto baixo eu vou amarrar meu fio então eu vou fazer da mesma forma que eu fiz a manga é, é tudo igual é exatamente igual não tem diferença nenhuma tá então aqui eu vou prender o fio e começo a fazer a blusa tá na parte aqui do corpo então, onde tiver ponto baixo, eu vou repetir o ponto baixo. Então, aqui tem um ponto baixo, eu faço aqui uma, duas, três correntinhas, e aqui eu vou repetir novamente. Tá, ó, ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, e aqui tem o outro ponto baixo. Então, eu vou repetir o ponto baixo, tá? E aqui eu faço uma, duas, três correntinhas. Eu venho aqui nesse espaço e faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três e começo a fazer aqui no leque. OK? Então, eu vou dar a volta desta forma. OK? Aqui tá? Eu vou fazer aqui o ponto baixo do jeito que eu fiz aqui. Faço o ponto baixo aqui. Nesse último espaço, faço as três correntinhas, pego aqui no ponto baixo, faço as três correntinhas, pego aqui no ponto baixo e vou fazer ponto baixo. Onde tem ponto baixo, eu vou fazer ponto baixo, tá aí, aqui para terminar, né? Eu faço da mesma forma que eu fiz aqui também, né? Na manga, tá tudo do mesmo jeito, não tem segredo nenhum. Tá, essa blusa é hiper hiper fácil de fazer, então, aqui na minha blusa, tá? Olha só, aqui onde a gente fez as pipoca, eu vou contar as carreiras aqui do ponto ver tá para mostrar pra vocês quantas que eu fiz, então, aqui ó, tem quatro. Tá Aí, aqui tem mais quatro, aqui mais quatro, são três, mais quatro são quatro, e mais quatro são cinco, tá? E o biquinho, eu acabei, né, da mesma forma que eu fiz na manga, tá bom? Então, são cinco de ponto V. Desse ponto aqui, eu fiz um, dois, três. 4, ok, bom, então no próximo vídeo eu vou estar fazendo para vocês o acabamento aqui. Tá bom, então se vocês gostaram, deixa meu joinha, se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos nas redes sociais. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá em relação à blusa, é só comentar aí embaixo que eu estarei respondendo. Ok, então é isso. Fica com Deus. Beijos, tchau.